Viva, saudações, a paz serena do Senhor, seja com todos nós. Eu tenho estado a estudar teoria musical, online, em vídeos do YouTube. É fascinante, é um assunto fascinante. Eu não sabia nada de música. Tenho estado a ver as notas na pauta, os símbolos, tudo aquilo. E encontrei uma coisa fascinante, que é o símbolo da pausa. Ou seja, na música não existem só as notas dos sons existem os símbolos de pausas de silêncios fascinante, nunca tinha nunca, nunca me tinha percebido disto. e isto passou-me de repente uma série de ideias pela cabeça e, e fez-me lembrar e chegar à, segu, à, à seguinte conclusão nós na oração não damos pausas ou damos ou será que sou só eu que não dou pausas não sei, eu acho que não, eu acho que as pessoas não dão pausas. Ou seja, nós fazemos tudo, não é? Nós estamos na nossa vida, decidimos ir orar e oramos. Estamos na oração, falamos, falamos, falamos, falamos, depois decidimos acabar, acabamos, pronto. Não. Isso não pode ser. Nós aqui na nossa, no nosso mundo, é? na vida, com as pessoas... Há muitas pessoas assim. Há pessoas que, que estão a falar uma conversa umas com as outras e não deixam ninguém falar, só falam elas. É horrível. E será que, que nós não estamos a fazer o mesmo na oração com o Senhor? não é Chegamos ao Senhor, falamos, falamos, falamos e... Quer dizer, começamos a oração quando queremos, o tempo que queremos, dizemos o que queremos e depois desligamos e pronto. E o Senhor está ali, às suas ordens. É, é, é uma coisa horrível. Isto é horrível. Imaginem o que é que ver o símbolo da pausa, do silêncio, numa pauta musical, desplutou. Eu fiquei até assustado, não é assim? Eita! Não pode ser, nós estamos numa oração. Temos que nos calar. Temos que dar pausa, temos que ouvir, temos que estar presentes com o Senhor. No foco, basta o foco. Basta estarmos conectados, não é? Conectados. Muitas, muitas vezes as pessoas passam no jardim, não é? veio um par de namorados jovens embasbacados com ar de parvos a olhar um para o outro, né aquela Aquele ar assim, oh, oh tão apanhadinhos de todo. E o que é que estão a fazer? estão a fazer nada. Estão de mãozinha dada e assim, olha. É o amor. E nós que falamos, Deus é amor, Cristo é amor, não é? É tudo amor, mas depois chegamos à oração e é assim uma oração assim muito, muito seca. Digo eu, agora que estou a pensar nisso, estou a dizer assim, epá. Nós não damos espaço, não damos silêncios, não estamos ali com o Senhor com, com alegria, com satisfação, com, com, com prazer, com prazer espiritual de estar junto com o Senhor. Sou um par de namorados, não precisa dizer nada, não é? Basta a presença. Nós na oração também nos deve bastar a presença, pelo menos em alguns períodos. Imaginem o que eu fui pensar ou o que me veio ao cérebro, não sei se não, não, não sei, foram ideias que surgiram, uma coisa leva à outra e aquele silêncio fez um impacto in, in, in, in, profundo, profundo, na minha, na minha maneira de pensar e, e, e de estar e de fazer a oração, e assim, eita, eu não estou a fazer bem a oração, não estou a dar espaço para o Senhor. É só eu, eu, eu, eu, pronto, eu é que faço tudo. Eu agora decido orar. E, pronto. e agora decido acabar e pronto. Isso não pode ser. Os espaços devem ser muito mais importantes. Na verdade, vigiar, vigiai e orai. E vigiai em oração deve ter estas dimensões. Estar na oração e vigiar na oração para não sair da oração. Lógico, se há um barulho, só, somos interrompidos, às vezes acontece. E a mente pode começar a divagar e saímos da oração. É horrível. Portanto, vigiar para não sair da oração. Mas vigiar também para estarmos em silêncio na oração. Para estarmos com o Senhor. Conectados, em amor. No foco do Espírito. É uma consciência, é uma contemplação, é uma meditação, é não sei. Eu vou experimentar, eu vou, eu vou fazer. Eu vou fazer agora, a partir de agora, uma oração diferente. E até gostava que se houver alguém que queira também experimentar uma oração, onde haja pausas, onde haja comunhão. Na verdade, isto é que deve ser a verdadeira comunhão. Estar junto e não ser preciso dizer nada. Fascinante. Que assim seja com todos nós. Se houver alguém que tenha alguma experiência e que faça e queira partilhar, pois partilhe, porque é importante estes vídeos no YouTube. inspiramos nos a todos a melhorar, não é? se nós conseguimos melhorar a, a dimensão espiritual, a dimensão do amor em espírito e verdade dentro da oração, é uma grande, uma grande mais-valia para todos os cristãos. Para todas as cristãs. Eu, eu vou experimentar. Se houver alguma coisa, se houver alguma inspiração, né, no silêncio, se tiver alguma inspiração, ou se o dia depois a seguir for um dia mais tranquilo, com mais paz, onde não me esqueço da presença do Senhor... Eu depois venho dizer, afinal, eu estava a fazer oração, mas era uma fraca oração. Eu vou fazer melhor, com, com comunhão, com sentido de, de, de amor. pronto não há, não há nada a dizer. É o tal ar de parvo, né, que os namorados têm um, um, um para o outro e que não se explica. É uma coisa que não se explica. As pessoas olham e oh, oh, não digam mais. Tem aquele arzinho, né, tem aquele olhar embasbacado. Embasbacados olhar um para o outro. Deliciados. É o amor, pronto. E nós na oração também temos que ter esta dimensão. Se não a tivermos, há qualquer coisa que está a falhar. Né? Acho que sim. Pois, acho que sim. Uma oração muito mecânica, muito fria. Eu, a minha oração, confesso que é um bocadinho fria. Um bocadinho mecânica. Um bocadinho fria. Não pode ser. Imaginem o que foi. Olhar para o símbolo do silêncio na música, da pausa na música, as coisas que veio despelotar, explotar, né? os pensamentos que me chegaram, que me vieram à cabeça. Fascinante. Que possamos ter uma oração mais em comunhão com o Senhor, todos nós. Que assim seja verdade para todos nós, por Cristo Jesus. Pelo Senhor Deus Pai e pelo Espírito Santo, pelo Santo Espírito do Senhor. Assim seja.